Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui Mais um vídeo Hiper legal Que é a estreia Vamos dizer assim Do Fórmula 1 2020 Finalmente esse jogo Que como eu falei Estou esperando desde o lançamento Chegou a hora De eu jogar este Coisa bonito E hoje eu vou tentar Levar o Norris Igual aconteceu em 2020, o Norris no pódio, mano, o Norris do pódio ficou em terceiro lugar, né, eu acho que vocês lembram bem Que o Norris chegou em terceiro lugar na Áustria, beleza, então eu vou tentar repetir esse momento aí, beleza, então bora lá Aí eu vou estar escolhendo, claro, a Fórmula 1, né vamos escolher aí a Fórmula 1 e vamos eu vou mostrar todos os carros aí ainda né olha só Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, tudo todas as equipes aí mas claro que eu vou com a McLaren. e olha só o Lando Norris que eu escolhi eu, eu, eu escolhi o Sainz sem querer aí, mas eu já vou trocar por Lando aí é, aí ó Falando aí é, Agora a gente vai colocar a pista da Áustria. Aí eu vou mostrar a dificuldade Bem rapidinho para vocês Tá 76 A dificuldade de jogo no 76 eu, eu Achei desse jogo que a dificuldade Ficou um pouquinho só, só um pouquinho difícil E o A jogabilidade né Ficou um pouco melhor no controle Eu achei que ficou melhor ele vira um pouco mais do que o 2019. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem, com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Verstappen, Albon, Valtteri Bottas e Hamilton, Ricardo, Norris, Stroll e Esteban Ocon, Magnussen, Pérez. Roman Grosian e Sainz, Raikkonen, Kvyat, George Russell e Nicolas Latif, Gasly e Antonio Giovinazzi larga no final do grid. E olha só, estamos em P8, como vocês já viram lá no grid, e vão se apagar as luzes vermelhas, ué, já tá acelerando o me pagou tudo, é, apagou, corre, <risos> olha só, já peguei, já peguei P6, mano, olha só, e, olha as batidas, olha, olha, olha o barulho de batida, olha o barulho, olha o barulho, também dá tá bom, P7, já vamos pegar P6 de novo, não, ainda não. <risos> Tá, tá, tá brigando com botas aqui. Coisa feia. P6, P5, brigando correndo ali. Olha só que emocionante. Lando Norris, moleque abusado. Vamos lá, ó. Seguindo o Hamilton, mano. Seguindo o Hamilton, vamos ver o que que vai dar essa corrida de 5 voltas. E nesse jogo eu achei que é mais fácil para largar. Você não precisa colocar lá no médio para largar melhor. Ele dá rapa bastante até. Ao ponto que tipo você não perde posição, entendeu? Traga bem. É, vai equilibrado. Você não ganha posição, mas também não perde. Então, beleza, P5. me afastei um pouco ali. Mas eu já vou chegando nele. Na volta. Olha só. Max fez a volta mais rápida. Vamos lá, ultrapassagem. Botão de ultrapassagem, na verdade. Eu, eu precisava chegar perto do Hamilton para, no mínimo, pegar o vácuo para não perder ele, porque ele está pegando o vácuo do Max e consecutivamente ele vai ir longe, né? daí vai sumir. E também que ajudou foi as Ferraris aí da frente, né? Porque as Ferraris, né? Com certeza são mais lentas do que a Mercedes. Então, as Ferraris só foram decaindo, caindo e me deram as posições. Vamos lá então, não tá acontecendo muita coisa aí, fiz o primeiro setor mais rápido, agora que percebi. Olha só, mas a gente tá meio que colado nele, ainda não estamos se afastando muito, esse setor aí, que, que me destrói. Não consigo fazer ele muito bem, eu não sei ainda fazer ele, me atrapalha um pouco. Ó, aí sempre me afasta um pouco, e eu boto chegando que nem louco ali mas eu defendi minha posição, cara, respeito Max, de novo, fez a volta mais rápida e, beleza então, nós estamos perto ainda do Hamilton mais ou menos, né mas, dá pra, dá pra ficar de boa ainda beleza, aí os caras meio que bobei na freada, ele freia um um pouco antes que é para frear mesmo O Vettel já perdeu a posição pro Hamilton E eu já tô buscando nele O DRS tá ligado, né? Liberou o DRS já, já ultrapassei ele P4, mano A passagem limpa, bonitinha Beleza, né? Tamo perto do Hamilton ainda Vamos ver se a gente consegue catar o Hamilton O Raptor tá destruindo também o Leclerc Segundo setor mais rápido Nossa, aí errei, fui sem querer O controle... É mano, é... quando eu falo controle, é por causa do controle mesmo Vocês não estão ligados com o controle que eu tô usando, mano Fiz a volta mais rápido, só por causa daqueles negócios lá Mas beleza, aí Daí eu tomei muito cuidado mano. Fiquei muito preciso dos meus movimentos aí e pra tentar chegar ali em P3, cara quando o Lando Norris, né, chegou olha só o Hamilton passou o Leclerc deu umas derrapadas bonitas ali, cara vou ultrapassar ele economizei um pouco ali de ar porque eu tava gastando muito ó mesmo a ultrapassagem do Vettel tem mais tem uma volta e meia, né, pra gente conseguir ultrapassar o, o Hamilton Vai ser pegado essa corrida, hein? vamos ver. Aí, como eu, sempre, como eu sempre falo, né, mano? Eu erro aqui. em 2014, naquele vídeo lá do modo cenário, já falo para vocês, né? Que, que eu sempre erro, então aí não vai ser diferente. Né? Beleza, a curva foi legit, né? Comportadinho, não temos DRS. Eu quase gastei tudo da energia. Eu tava querendo chegar nele, mano. P2 ainda. Imagina. você tá, maluco. A energia aí. Tô, tô gastando, tô fritando. Aí, ó. Cheguei perto aí. Meio que derrapei aí. Nem sei o que aconteceu. Daí, olha só. A gente se afastou um pouco, mas estamos mais ou menos aí, sabe? Estamos então, na briga estamos pegando vácuo mas não tá indo aí ó curva boa né excelente curva mas eu já sabia já que não ia conseguir pegar ele então já desistir mesmo não dava em uma volta ainda eu nem tava muito perto dele se eu tivesse tipo né dois décimos daí eu talvez Podia tentar alguma coisa, mas beleza. P3 desafio concluído com sucesso. Yes, a drive. The team hard this weekend, and this is a, a Red Bull mandou bem todas as paradas hoje. Uma vitória incrível. Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Eu acho que ficou claro que o fator mais importante na pista foi velocidade. Parece bem simplista, mas os carros rápidos ganham as corridas. E foi o que a gente viu hoje. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor. Master se superando cada vez mais, hein, mano. <risos> Nesse vídeo que tá aparecendo no card, o cara falou que eu tinha completado a corrida, mas cara, nós vamos esperar a largada amanhã. Mas que largada, mano? Eu acabei de fazer a corrida, ali, mano. Agora é parada aí dos box mano. que? que não, mano. Não é isso, cara. Mas beleza. Foi esse o vídeo. Não vou me irritar aqui com essa Codemaster aí. Então deixa o seu like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os vídeos de Fórmula 1 quase todo dia menos sábado e domingo meio dia 15.